Nem nos nossos sonhos mais ousados, né? Imaginamos que isso pudesse acontecer. E com a chegada do programa Rede, nós já caminhamos bastante, né? E estamos melhorando. E o interessante é que a gente consegue chegar nas cinco regiões do país coisa que antes a gente não conseguia. E o que é bem interessante também nessa parceria é que a gente consegue envolver as comunidades na, na decisão do, do negócio. Todos os projetos de inclusão social, seja com associações ou cooperativas, geram oportunidades para que a gente desenvolva cadeias produtivas nessas localidades próximas às nossas operações. Eu acho que vai ser um grande avanço aí para o pequeno produtor, ele saber que a fruta dele, lá do quintal dele, vai estar sendo vendida numa grande rede de supermercado, né? O nosso sonho é fazer com que Xambioá e nós possamos ficar conhecidos através das nossas peças, através do nosso trabalho. Hoje o principal cliente nosso é a Conab que é o Programa do Governo Federal, o PNAI também, né, que é direcionado à merenda escolar, e colocar nas prateleiras, nos mercados. Com a associação equipada, né, com prensa, maquinário, caminhão para fazer a coleta dos resíduos, contamos com o aumento da produção e renda dos catadores que estão dentro né, da associação. O trabalho do Conselho é muito bom, é muito bom. Eu participo desde quando criou e nunca faltei em uma reunião. Eu acho que esse é o, talvez o principal legado em que nós estamos é, estimulando os cidadãos a pensarem que juntos eles podem construir um futuro melhor. Com o projeto Redes, é, vai tornar possível, né, com a implementação da agroindústria, com o licenciamento ambiental, com cedo de dispersão a gente acessar um, um maior de mercado. Esse é um dos pontos até que me alegra, por, é, é, é, por, por estar vendo a sociedade se envolvendo. Nesse processo, com certeza, aumentou a nossa produtividade e consequentemente aumentou a renda familiar. Nossa, mas é excelente, viu? Não tem nenhum pra se falar assim. E aí nessa altura foi entrando mulher, eu esqueci de falar. Foi entrando, sabe? Aí ah, uma viu que o estava certo, foi entrando, foi entrando. Agora nós estamos em 36. 36 mulheres, né? Ah, a gente sonha em ser assim o maior produtor assim, de hortifruti do do município, né?